Olá para vocês! Está começando mais um boletim cultural nesta sexta-feira gostosa, maravilhosa. E aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana a música, cinema. E muito mais. Começando, como sempre, o programa de hoje agradecendo o apoio de Farmácia Prata 1, rede big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos no mercado desde 1982. É, há 40 anos, cuidando de toda a nossa família. Muito obrigado, Farmácia Big Forte Prata 1, presente na região da Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. No Jardim Pérola, em Santa Bárbara. Ó, oh, eu quero começar também pedindo para você que ainda não segue o Boletim Cultural no Instagram para começar a seguir agora mesmo, ou no máximo quando acabar aqui a transmissão ao vivo, tá bom? Vai no seu Instagram, digita lá Boletim Cultural, porque lá você tem a, ainda né, as melhores informações do que você pode curtir no final de semana. É uma extensão aqui do programa Ao Vivo, no canal da TV SB Notícias no YouTube ou no Facebook do portal SB Notícias também. Então não deixe de seguir a nossa página no Instagram, arroba Boletim Cultural, beleza? Dado esse momento rápido de recados, vamos começar com a programação musical. Então, meu diretor, roda a vinheta, por favor, vai <música> Começando com o Espetos e Cia, em Americana, fica no Jardim Terra América. Hoje, a partir das 7 horas, tem o um show com o Ricardo Paparotti, a partir das 8 horas da noite, mandando o melhor da música sertaneja. Já amanhã, sabadão. Tem a Mari mandando ver com o melhor do sertanejo e do samba também, lá no Espetos e Cia, a partir das 8 horas da noite, o Espetos e Cia que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira, número 1007 no Jardim Terra América em Americana, lugar muito gostoso para você curtir com a família, com os amigos, muito aconchegante, deliciosas porções, espetinhos, ah, uma jantinha maravilhosa, sempre cai muito bem no lugar agradável também. Ah, eu não posso esquecer de falar que lá tem um playground muito bacana, uma brinquedoteca, um espaço kids, como você queira chamar. Onde você pode levar os seus filhos também Eles ficam lá brincando, depois vai para mesa Põe um pouquinho, volta para os brinquedos É muito bacana Com esperto de cia Muito bom para você curtir com a família toda Toda, toda, tá Bom, continuando aqui Hoje tem no Na Vila Jones No, no Jones, né é, Tem O Deone se apresentando No Mr. Jones tem uma enrolado aqui a banda The Ones, o programa horrível é assim, tem é a banda The Ones, eles que vão se apresentar no Mr. Jones, que fica na rua José de Alencar, número 456, na Vila Jones, em Americana, a banda The Ones, que manda o melhor do pop rock, do rock pra você, muito bacana, e um lugar também muito especial, viu? E para você que gosta de música sertaneja, para dançar com o seu mozão, tem o Fábio Vila, esse cantor talentosíssimo, manda um, um show de viola maravilhoso. Tem o Fábio Vila que hoje vai se apresentar no restaurante Waiso, o melhor da culinária mineira. Você tem no restaurante Waiso, o restaurante fica na rua José de Alencar Número 644 na Vila Jones, em Americana. É um happy hour que começa a partir das 7h30 da noite. Muito gostoso também, um lugar super aconchegante. Legal para você curtir com a família, com os amigos Ou oh, não tem ninguém para ir com você? Ah, que pena, meu Deus Vá sozinho, é, vá curtindo melhor Nesse final de semana, tá bom? Não fique em casa paradão, não Ah, não, ainda mais sabendo que tem show de música sertaneja Show de pop rock, de MPB ah, vamos continuar aqui, vamos lá, vamos lá Amanhã, sabadão, tem mais Fábio Vila Lá no Arraiá da Primor Primor a Primor Sabadão, a partir das 4 horas da tarde, que vai acontecer no Salão Centro Comunitário, que fica na, na Rua das Poncianas, número 930, no Jardim São Paulo, em Americana. Lugar muito gostoso também, esse arraiar com o showzaço do Fábio Vila. Beleza? Ó, eu não posso esquecer de falar também que vai ter o show ao vivo. Como sempre, nesse bar gostoso que nós sempre falamos aqui, que é o Maria Bonju em Barão Geraldo, Campinas. Hoje, sexta-feira, tem Acústico Session, se apresentando lá no Maria Bonju, com o melhor do blues e do rock também, a partir das 8 horas da noite. Hoje, sexta-feira, já amanhã, sabadão. Tem Felipe Pompeu nos palcos do Maria Bonjú um lugar super agradável também. O Felipe que manda o melhor da MPB, do pop rock, do rock também, também a partir das 8 horas da noite. E Domingão tem esse lindo, gostoso, fofo, romântico, maravilhoso, perfeito, acima de tudo modesto, né? Eu, Marcos sistema irei me apresentar Domingão lá no Maria Bonjú e tem promoção, promoção nas caipirinhas a noite inteira. O Marcão eu estarei lá a partir das sete e meia da noite mandando o melhor do pop do pop rock e do rock também para você no Maria Bonjú que fica na rua Ana Maria de Souza, número 26, Barão Geraldo em Campinas. Beleza? Se você foi ao médico nessa semana ele receitou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 Do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família cuidando da nossa família, da minha, da sua família, de toda a nossa família. Tem o endereço na tela aí, a Avenida da Indústria, número 650 no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. A farmácia mais completa da cidade, é com vários setores ali, é, medicamentos, tem o um setor de bebê, tem o um setor de cosméticos, perfumaria e muito mais tem também manipulado, né a farmácia de manipulação também, a farmácia Big Forte Prata 1. Ó, tem o um telefone na sua tela também para você consultar a taxa de entrega do seu medicamento, do seu produto, porque eles entregam aí na sua casa, aí no seu trabalho com a taxa mínima, tá bom? Então não perca tempo e aproveite o melhor de farmácia Big Forte. Prata 1, bem no coração da Zona Leste, no Jardim Pérola, beleza? Farmácia Big Forte, ó, eu como sou pai de uma princesinha, eu estou sempre é, ou no mercado, ou na padaria, ou na farmácia Big Forte Prata né? Comprando fralda, lenço, umedecido de vez em quando, né? Embora não goste. É comprando medicamento também gosto porque lá tem os melhores preços né e os melhores laboratórios mas enfim eu estou sempre na farmácia Big Forte para estar um aproveitando porque é a farmácia da minha família tá bom vamos agora à programação do cinema sem enrolação Marcão diretor roda essa vinhetinha aí vai <música>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 Essa programação do Movicon do Tivoli Shopping, que vai até a próxima quarta-feira, dia 29 de junho. Meus amores, essas as informações do Boletim Cultural desta sexta-feira, para este final de semana. Não se esqueça de seguir o nosso perfil lá no Instagram, arroba boletimcultural. Essas e outras informações você tem acesso lá no nosso perfil no Instagram arroba Boletim Cultural. A todos vocês, um ótimo final de semana. Ficamos por aqui, claro. Valeu, gente! E tchau! Tchau!